Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Estamos aqui com a Bibizinha, é, pro player de Counter-Strike, de Valorant, e mais uma pessoa que começou precocemente no mercado de jogos. Começou a, apreciando os games. Você começou com quatro anos, Bibizinha, Eu queria começar um papo por isso. Como é que foi isso aí? Bom, Boa meu noite, primeiro. Alice. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito Imagina. feliz de poder estar tá batendo esse papo aí. Bom, o meu primeiro contato com os games eu tinha quatro anos, mas eu comecei para LAN house e competir muito, muito mais fã E depois tinha uns campeonatos bem pequenininhos. Por cerca de sete anos de idade, eu já competi aqui na, nas LAN houses aqui da minha cidade, que eu ainda moro no mesmo lugar. <risos> É do Rio, né? Isso, sou do Itaguaí, Rio de Janeiro. Itaguaí. Diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Você começou pelas Lan Houses, começou uma carreira muito muito é, produtiva, né? Você está com 20 e pouquinhos, não vou falar a sua idade, porque senão é deselegante, mas você está tá realmente é, jogando há bastante tempo. E eu ia te perguntar, é, Bi, faz... Você sente saudades da época da Lan House que você jogava mais for fun ou você gosta agora que você joga no meio competitivo, que você tem vários shooters disponíveis hoje em dia como Valorant, até jogos de primeira pessoa com outro foco, o que você sente que lá atrás era bacana e o que você acha que está muito melhor agora? Bom, acho que antigamente a gente sonhava em ter o um mundo que a gente tem hoje, no caso. Então, assim, acho que aquela época foi muito legal de viver e eu acredito que também... É um, é um diferencial de perspectiva, né? Porque tem muita gente se tornando pro player, é, adolescente, com 15, 16, 17, 18 anos, e o pessoal que está se tornando agora não pegou nada de antigamente, não viu nada, assim, de como, como a gente, sei lá, a gente jogava, às vezes a gente mesmo que pagava para a gente, pra gente mesmo jogar, assim, a gente participava de torneios em que a premiação era um mouse, era um teclado, e todo mundo... Felizão, sabe? Tipo, o teclado, o mouse, todo mundo querendo ganhar aquilo. Então, eu acho, eu eu fico feliz assim, por mesmo eu sendo nova, eu ter tido esse passado, sabe? Eu acho que foi muito importante para para construir o que eu sou hoje, sabe? A minha perspectiva, assim, de mundo. E eu acredito que, às vezes, a pessoa, quando chega já num cenário que já está grande, já está desenvolvido, já está com muita gente, a pessoa não viu o passado. Então, às vezes, ela pode acabar, ah, isso daqui, isso daqui é normal, só que para a gente, que, poxa, antigamente não tínhamos nada, não tínhamos, não tínhamos time, não tínhamos patrocínio, não tínhamos nada. Então, isso, a gente dá muito valor, sabe? Essas coisas. Então, acho que é bem legal você poder é acompanhar, poder ter tido a oportunidade de acompanhar o começo, o meio e agora, se, se tudo caminhar do jeito que está caminhando, acredito que daqui a uns anos vai estar tá muito maior, então, então enfim, é, eu fico feliz por, por conseguir ter visto o começo dos esportes eletrônicos, sabe? No geral, assim, eu vi um pouco do Dota também, depois dos torneios de Dota sendo grande, eu vi vários jogos assim, no começo e hoje em dia, sendo considerado esportes eletrônicos, é muito legal. Uhum. E deixa eu te perguntar, em que momento da sua vida você estava você lá jogando desde pequena, é... teus pais te estimulavam, como é que, vo... como é que foi essa... essa questão de entrada, ou você era mais, os... os seus amigos gostavam de games e você ficava dentro do meio? Bom, na verdade o meu irmão foi o meu intermediário assim com os games, ele... Ele, assim, ele apresentou os jogos para mim, como eu era muito criança, ele não acreditou que eu ia aprender ou entender alguma coisa, e simplesmente eu tava lá sozinha, aí depois eu tive, sei lá, eu comecei a andar com o um personagem, com o um boneco, né, então ele começou, opa, ela conseguiu, vou dar uma atenção ali, sabe, uhum. então eu tive meu irmão, assim, como referência, e eu fui, é, quando ele me levou para a Lan House, eu vi aquilo, e eu era a única menina né, da Lan House, e desde então já sabia que era isso que eu queria, sabe? Só que como é, não tinha nenhuma mulher sendo, uhum. é, sendo o que eu queria ser, sabe, naquela época... É, a gente, eu sonhava com um mundo que eu não tinha um ideal, sabe? Ah, eu quero ser fulano, eu quero ser, eu quero jogar profissionalmente. Você so... se gente... sentia sozinha nesse sonho? Olha, não, não, havia, é, é que assim, uhum. eu era a única menina, só que eu... Eu, tinha, eu era muito criança, uh -huh. sabe? Eu nem entendia que eu era menina, sabe? Tipo, só pra você ter uh -huh. noção. Você só e, jogava, porque era legal, É, pô. exatamente, era exatamente. exatamente. E, tipo, eu me comportava assim, meio... Assim, eu tava dentro dos meninos ali, sabe? O meu comportamento uh -huh. era muito parecido, sabe? Então, uh -huh. é, eu sei lá, era o meu mundo, sabe, eu não tava ligando se eu era a única menina, se eu não era, se alguém me zoava, eu zoava de volta, se alguém me zoava, ah, tá me morrendo pra menina, eu usava isso ao meu favor, sabe, porque uh -huh. assim, tinha muito, muito menino que morria na faca, alguma coisa que antigamente era muito moda isso, né, morrer na faca uh -huh. era tipo humilhação, e, e as pessoas falavam, ah, Tá morrendo pra criança, tá morrendo pra menina. Nossa, seu ruim, não sei o quê. E eu usava isso a meu favor, entendeu? Eu começava a matar o cara e gritar pra ele que ele tá morrendo pra criança, tá morrendo pra menina. E aquilo virava uma bola de neve na cabeça do cara e todo mundo zoando ele. Então, pra mim, acabava com o psicológico do adversário, entendeu? Então, eu usava isso a meu favor. Eu não ligava, só queria jogar. E se alguém me zoava, eu usava isso a meu favor, sabe? Uhum. É muito interessante, né? Porque e, e, e, e, também desfaz aquela coisa é, politicamente correta. Eu não estou usando aqui no sentido pejorativo, mas às vezes a gente imagina, não, imagina ela se sentir sozinha, pouco representada. Às vezes você não estava nem pensando nisso, você estava pensando ali, te, passar o seu tempo, é, se divertir e fazer isso. Quando é que você viu? E aí eu te pergunto agora para a bibizinha adulta, enfim, maior de idade, quando é que você viu que isso era uma carreira viável? Foi na sua adolescência? Foi mais recentemente? Como é que você viu os games como uma, uma profissão? E aí eu te pergunto, vida de pro player é fácil? Tá, vamos lá, vou responder a primeira. Quando é que eu fui ver que isso poderia ser uma profissão? Então... É, quando eu comecei a sonhar com isso, era CS 1.6, eu tinha parado de jogar em 2012, uhum. é, eu tinha cerca de 13 anos, eu parei de jogar porque as oportunidades para mim era muito difícil. eu morava no Rio e as oportunidades eram em São Paulo, e não tinha quem me levasse, minha mãe também não deixava eu ir sozinha, é claro, 13 anos, né? não tem como pô, culpar uhum. alguma coisa, então eu comecei a perceber isso, eu falei, ah, eu vou ter que parar de jogar, mas eu quero eu quero que um dia eu volto porque eu sei que cara se tem alguma coisa na vida que eu levo jeito é para isso sabe é minha, minha única chance sabe era isso que eu pensava daí com os 13 eu fiquei eu fiquei focando em vestibular em estudo é, botei na minha cabeça de passar na federal essas coisas e quando eu tinha 17 anos e nesse tempo eu também fui jogar outros jogos que que o computador conseguia rodar, também no modo competitivo Crossfire, passei um ano pelo Crossfire, quando eu tinha 17 anos ali para 2016, eu voltei a jogar já na versão do CSGO, e quando eu voltei a jogar, muita coisa já tinha mudado, então a gente tinha o time do, do Fallen, que é o LG, sendo, uhum. é, tendo, é, tendo sido campeão mundial no masculino, e a gente já tinha visto algumas meninas tendo a oportunidade de representar o Brasil lá fora. Hum. Então, eu já tinha visto esse... esse já foi criado, assim... O, o cenário de, de um atleta já, é, de esporte eletrônico já tinha sido criado, sabe? Eu vi, poxa, eu vou voltar porque se tem alguma coisa que eu tenho jeito para fazer é isso. E agora as coisas estão caminhando, está sendo valorizado, está isso e é aquilo. Então, com 17 anos eu voltei a jogar... E, e foi isso, sabe? Porque muito por conta desse, desse todo desse todo cenário, sabe? De, de, de maior valor, de, de algumas, alguns pro players que a gente conheceu no passado dando certo. Tipo, o Fallen, uhum. por exemplo, Fallen estourou. E tipo, eu vi o começo do Fallen, sabe? Eu vi o começo da GA, uhum. eu vi tudo isso acontecer. Porque eu era criança e eu acompanhava. Uhum. Enfim. Então foi por isso que eu notei. Então eu tinha. Assim, esse sempre foi meu sonho. Mas eu só vi que era possível com 16, 17 anos, que aí eu voltei a jogar e continuei e estou até hoje. E, hum. então, é isso. Então, vida de pro player é fácil ou é hum. difícil? Não sei. É difícil <risos> a pergunta? Enfim. É... Para você, crise... é fácil ou difícil? Cara, não é fácil. Não é fácil. Porque, assim, muitas pessoas veem os pro players muito pelo que a gente mostra tipo imagem e tudo mais o tanto que a gente trabalha nisso mas a verdade vem é que eu... vem os seus números né você tem é, tantos exatamente. mil seguidores tem tantas pessoas vendo a sua live e não vê às vezes o esforço que tem por trás né exatamente o esforço que tem por trás basicamente é você o seu desempenho e seu time E você tipo você vive no mundo que assim é uma eu costumo fazer referência com uma selva porque assim no mundo, no mundo é, cotidiano, no mundo do trabalho das pessoas, as pessoas têm competição entre si, ah, esse fulano é melhor é melhor designer fulano é melhor, ter... enfim várias profissões, você tem isso mas no mundo da competição, isso é muito mais acirrado, porque realmente se você não manda bem, cara, seu futuro Vai para vai canto. Se você mandar bem, ó, aqui o mundo perfeito para você. Se você não mandar, puf. e é muito claro isso nas competições, sabe? Então, assim como os atletas dos outros esportes, esportes também, é, eles ficam atentos nisso de, de, de se tá mandando bem, se não tá, se tem que estudar o adversário ou não, a gente também, sabe? Então, para quem trabalha com competição em geral, não é fácil, sabe? Ao menos que, assim, você esteja mais levando por um hobby, mas aí entra no ponto que você não é um atleta, então, você só está levando por diversão, sabe? Quando você coloca isso no, como sua meta, você sente o baque da competição, você sente o back da pressão, você sabe que, cara, se você não manda bem, infelizmente, sua carreira não não, não decola tanto, e se você manda bem para outro lado, temos esse mundo aqui para você. E, no entanto, a gente tem, se a pessoa manda bem, a pessoa ainda tem que trabalhar muita mídia para ela conseguir aparecer, então, assim, é um... É um caminho, assim, muito complicado. Por mais que você mande bem, você ainda tem que trabalhar muito a sua mídia, a sua imagem, para as pessoas te conhecerem. Então, enfim, é complexo, mas alguns atletas, né, de esporte eletrônico conseguem mandar bem e já serem automaticamente famosos, né? Então, não Sim. precisa tanto desse lado. Mas, por exemplo, no meu universo, isso não aconteceu. Então, para eu ter um pouco de, de, de reconhecimento, eu eu tive que mandar bem e ainda trabalhar muito por fora disso, sabe? Não só o jogo, mas fora do jogo também, sabe? Em stream e etc. Quantas horas por dia você joga? Ixi! Olha, muitas horas, não sei nem contar, viu? Eu treino das três às nove, assim, fixo, mas depois dos treinos eu sempre tô vendo alguma coisa... Uh, porque se você deixar para você aprender sobre o jogo só no horário assim só no horário só no horário estipulado você Sim. também não evolui sabe porque você não. tá basicamente levando em conta que você tem um trabalho normal que você tá lá entre as duas sai as horas vou dormir na casa exatamente só que não é bater cartão então se a pessoa tá nessa vibe de tipo ah só vou no, no horário poxa tu não evolui infelizmente então, eu sempre vejo coisa depois, tipo, coisa que eu errei, assisto o meu jogo, vejo o jogo dos outros para aprender, enfim, eu vou, eu vou aprendendo tudo, e ainda mais que eu estou entrando no cenário de Valorant, né? Então, no CS, é um, um jogo que eu já fiquei muitos anos, então, eu já tinha um, um, bastante conhecimento sobre, mas no Valorant você, tipo, ainda mais o meta do Valorant, que tudo muda o tempo inteiro, que é a Riot, costuma fazer isso muito com os jogos dela, então, você tem que sempre estudar bastante. Deixa eu te perguntar é, uma coisa um pouco mais específica. Eu sou fã de Overwatch. Já joguei muito CS na época das Lan Houses. E você falou que está migrando para Valorant. Por que você resolveu migrar para Valorant? E você sente que os shooters hoje em dia eles estão ficando diferentes do CS que você falava em operar com a faquinha? Tinha aquelas coisas bem tradicionais. você a, a gameplay, a forma de jogar Valorant, ela é, ela é muito mais desafiadora, ela é diferente. Como é que você definiria em, em relação ao Counter-Strike, que ainda é a preferência dos brasileiros? A maioria ainda joga Counter-Strike. Bom, com certeza é muito diferente, mas quem veio do CS acaba estando alguns passos na frente de quem está no geral e nunca teve contato com nenhum FPS e está tendo contato agora com o Valorant. O Valorant é um FPS, mas ao mesmo tempo, é, até ele se tornar um FPS é um longo caminho, ao menos é isso que eu penso, porque você vai ter as skills que é muito parecido com o mundo do LoL. Então, basicamente, no começo do jogo, é disputa de skill, sabe? É disputa de skill e etc. E depois, no meio, para o final do, do round, você vai ter um cruzado, você vai ter é, um afterplant. que aí você joga cruzado, comunicando com seu parceiro, e aí, aí faz é, referência ao FPS, entende? Então, assim, as diferenças do CS para o Valorant são muitas, muitas, muitas, mas... Quem adquiriu certas habilidades no CS, ele consegue é, transferir essas habilidades para o Valent, sabe? Uhum. Então, é um mundo que é possível. É um mundo que é possível dentro do leque da, da, de todos esses shooters e de, de todos esses jogos em primeira pessoa, né? Você consegue meio que se adaptar, né? Bibizinha, tô perguntando isso para todos os atletas de esportes, todos os players, todos os casters e comentaristas que passam por aqui. Como é que foi a mudança da sua rotina de trabalho... É, do mundo maravilhoso, em que as pessoas tinham contatos umas com as outras, e a pandemia do novo coronavírus, a partir de março de 2020. Quanto mudou a sua vida, e como é que você se cuidou também para não, não pirar, porque ficar trancado em casa é muito difícil também. Sim, foi um momento muito triste né, para todo mundo, muita gente perdeu o familiar e... Enfim, é um momento que você saía um dia, você recebia uma notícia triste, você fazia qualquer coisa, tinha, uma, uma, tinha alguma notícia triste. Então, assim, foi, foi muito... A minha rotina em si, eu trabalho no computador, então já estava fazendo home office, querendo ou não, por um tempo. Então, eu acredito que o que eu mudei assim é que eu definitivamente não saía nem para, sei lá, tomar um, um açaí na... No um restaurante X, ou comer qualquer coisa. tem isso, eu saía. Basicamente. Mas o home office acaba que é uma coisa que os gamers já vem fazendo antes da pandemia, né? Então só continuou. Então, uhum. é isso. Foi um período complicado que, uhum. graças a Deus, passou, né? Uhum. E você tá, você tá legal hoje em dia? Você já conseguiu to tocar a vida do jeito que tava mais ou menos antes? Sim, é, é que, assim, na rotina, basicamente, a gente já tava em home office, sabe? Então, hum. o que mudou, assim, pra mim, foi que alguns campeonatos que iam existir presenciais não existiram. Foram todos Ou, remotos. É, teve um mundial, inclusive, que eu me classifiquei pra jogar e, tipo, o mundial uhum. sumiu do mapa, assim, sumiu. Então, tá sumido até hoje no mapa. Então, isso que mudou, sabe? Teve... Cancelou tudo, então... E teve um evento, se eu não me engano, que ocorreu no meio da pandemia, mais perto já para o final, é, que foi meio que semi-presencial. Assim, não tinha público, mas os jogadores estavam lá. Uhum. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiros, você foi eleita três vezes a melhor é, jogadora profissional. E como é trabalhar é, esse reconhecimento? E como é trabalhar isso em equipe, dentro de um time como... A MIBR também e outras equipes que você tenha passado, como é que você divide um pouco é, esse trabalho, como você falou agora há pouco, né? É, é um trabalho, necessariamente você não bate cartão, mas você tem que praticar muito. No caso do CS, você tem que ter uma precisão absurda é, uhum. para jogar é, de uma forma competitiva. Como é que você trabalha isso e como é que foi receber premiações? Foi bacana? Bom, é, primeiramente. Eu... Claro que a gente sempre visa, assim, ter um trabalho reconhecido, a gente fica muito feliz, mas acaba que, assim, você acaba que, você não joga já almejando o reconhecimento, sabe? Tipo, você trabalha pra caramba e se vir, cara, ótimo, sabe? Então, foi assim que eu sempre enxerguei essas coisas e, assim, é, não sei se isso teve uma, algo especial pra mim, porque, infelizmente, no cenário feminino a gente não via tanto foco, e eu, quando eu comecei a, a... Eu mesmo comecei, antes de ganhar os prêmios, eu comecei a falar que eu era melhor, sabe? Por quê? Estatisticamente eu era melhor, é, Constância eu era melhor, muitas, muitos quesitos numéricos eu já era melhor. E, e por um tempo, até que eu ganhei meu primeiro prêmio, aí eu falava, eu ganhei meu segundo e terceiro. Então, assim, foi uma construção para mim. E eu acredito realmente que se eu não começasse a falar isso, as pessoas não iam notar. Justamente porque as pessoas não olham tanto para o feminino, sabe? Então, às vezes, isso para uma pessoa que está vendo de fora, vê, nossa, que cara tá mentida. Ela tá falando que é a melhor, não sei o quê, é mais, cara, para eu chegar e falar que eu sou a melhor, eu tô ali, ó, há muito tempo, ó, ralando para caramba e ninguém tá olhando para mim. Então, chegou o um momento que tive que bater o pé e falar: "Cara, acabou, eu sou a melhor". E é isso aí. Você vai ter que vai ter que aceitar, tá ligado? Então, acabou que os prêmios vieram com isso também, e todo o trabalho que eu fiz, então eu fico muito feliz pela trajetória minha no, no CS, e eu vejo que, é, é assim, basicamente, é uns, uns 80% da minha carreira, assim, sabe as pessoas me reconhecem é, por isso, e eu espero continuar sendo uma boa jogadora e correndo atrás, porque o mindset é a pessoa, é a mesma, sabe? Então, os mesmos caminhos que eu tracei no CS, eu estou traçando agora no Valorant, é claro, que quando eu tracei lá no, no, no CES, ninguém me conhecia, então você ficar 10 anos para ser reconhecida, acaba que é, ah, né, ninguém te conhece, né, tipo, e agora no Valorant as pessoas já me conhecem, eu tô traçando essa, essa trajetória de novo. Então, hum. é isso. Ah, Kit Nalu mandou para gente aqui, ó. Nada, olha minha amiga Bi, olha só bis, aliás. José Antônio de Oliveira mandou boa noite, Bibizinha number one. A Sabrina Ferreira tem uma pergunta para você. Bibizinha, você pensa em seguir profissionalmente em outras funções nesse universo gamer, como caster ou comentarista, por exemplo? Então, é... eu acho que eu... eu não tenho pensado tanto nisso, até porque meio que se você segue isso, você deixa de ser pro player, assim, sabe? Uhum. E eu não penso em deixar de ser pro player tão cedo, mas eu me interesso por várias áreas, eu gosto de ajudar é, eu gosto de ajudar com o conhecimento que eu adquiri e, tipo, é, agregar em alguma coisa, sabe? Eu fico feliz agregando, inclusive uma coisa que eu acredito que eu gostaria de fazer é psicologia porque se, se eu tivesse me formado em psicologia, com certeza seria muito fácil de linkar isso com o mundo dos esportes e ainda mais a minha experiência desses anos todos trabalhando com esportes, então seria muito legal então acredito que algum dia eu vou fazer, não sei quando, porque eu não tenho tempo, só tenho focado no jogo, mas em algum dia aí eu espero fazer isso Sabrina Ferreira falou correto aqui, ela faz o marketing dela, é melhor mesmo e não tem quem diga o contrário, acho que <risos> todo mundo tem que fazer o seu próprio marketing, tem que falar mesmo o que você manda bem, não tem nada a ver com ego, isso a gente tem que crescer profissionalmente e faz parte, divulgar os próprios números. José Antônio de Oliveira, ela saiu do Counter Strike, mas o Counter Strike não a abandona, agora somos guerreiro e somos Valorant, você concorda com isso? <risos> Ah, sim, acredito que o CS faz parte da minha vida, é meu primeiro jogo, e ah, muito do que eu sei hoje é graças ao CS, eu acho que às vezes as pessoas não, não veem o, da onde veio, sabe? E cara, eu vim do CS, é meu jogo, e eu amo muito CS ainda, só que nesse atual momento eu estou mais feliz no Valorant, então é isso. O José Antônio mandou aqui, é... como é que é? Fala Ana Luísa do Vavá, acho que ela está falando aqui, Lu. Fala Zezinho, aí ele fala que sou eleitor antigo da Bruna Bibizinha Marvila. Estamos acompanhando aqui todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você, pelo que eu noto assim, do jeito que a gente está conversando aqui, você me parece ser bastante tímida. Como é que você lida fazer stream e jogar com uma perfeição técnica bastante alta quando tem milhares de pessoas assistindo sua gameplay, é, ainda te dá um frio na barriga ou você já se acostumou com o público nas redes ou mesmo ao vivo, quando você está num, num ginásio lotado? Bom, isso eu fui aprendendo com o tempo. É, a, até hoje eu tenho, às vezes, frio na barriga de algo assim no Pistol, principalmente, eu até falo pro, na minha stream que se perguntar se ah, se sente nervosa, não sei o que, acho que todo mundo se sente, sabe, até o jogador mais experiente, até o, o menos experiente, ele vai sentir nervoso alguma vez, às vezes sobra um clutch, você tipo, você sabe que aquele momento é importante, mas eu acho que o ponto é que o jogador experiente, ele não deixa o nervosismo atrapalhar ele, ele sabe que ele tá nervoso, e ele sabe que tá tudo bem, ele tá nervoso, ele consegue ainda pensar, sabe, o negócio é você ficar nervoso e você não conseguir pensar, que aí que acontece o apagão, o, o sei lá, deu branco, o, sei lá, esqueci o que eu estava fazendo, meu Deus, o cara passou rápido, me matou, assustei, sabe, então, eu acredito que nervoso todo mundo fica, todo mundo é humano, então, sabe que está passando por um momento é, de pressão, você vai ficar nervoso, mas você sabe uh, como... Como lidar com isso? Tipo, eu não, não deixo de pensar, mesmo estando nervosa. Sabe? Basicamente. Ai, mutou. Mutei. É, é importante <risos> manter a sanidade. É, é, é costume aqui, você não tá falando da, da ruído e tudo mais. Deixa eu te perguntar agora alguma coisa. A gente falou muito de trabalho, falamos muito da sua, da sua rotina. O que, que você joga pra relaxar? Quais jogos fora do competitivo você gosta? É... O que, que você faz quando você não está jogando videogame? Eu queria saber um pouco mais desse seu lado. Hobbies, o que, que você poderia dizer? Hobbies, que que assistir jogo. <risos> brincadeira. Assim, é verdade, Eu assisto também, tá é legal. É, basicamente, no meu horário livre, assim, às vezes eu tiro para ver um filme e tal, mas na maior parte do tempo, assim, é muita exceção eu fazer algo assim, tipo... Focado no entretenimento, sei lá, vou ver um filme, é muita exceção. Mas geralmente o que eu vejo é assisto jogo pra aprender, mas ainda porque eu me sinto bem aprendendo, sabe? Então, uh, mas assim, vamos fingir que na escola não é você era exceção. nerd da sala. Olha, eu era que dormia e tirava nota boa no final. Eu ah, só vivia dormindo. É eu fazia isso porque eu tarde. tava jogando, entendeu? Sim. Aí eu vivia dormindo mesmo, lá faltava pra caramba enfim, no final eu passava, ninguém sabia como mas eu passava hum. é... enfim, eu acho que Hobbes assim, eu gosto de jogar alguns jogos que tem escolha eu adoro, inclusive, e é até difícil é, para encontrar esse tipo de jogo, tipo Detroit tipo de nossa, pensamos no assim, um é mesmo jogo esse mesmo perfeito, esse <risos> filme não, esse <risos> jogo, que parece um filme é uma obra de arte, é perfeito então eu, tá assim, se eu quero realmente me desligar, eu procuro um joguinho desse pra me distrair, que assim, eu entro no mundo ali, eu, eu vivo aquele jogo, eu choro depois das coisas, que sempre acontecem coisas... Last horrível, of Us você final, jogou? The Last of Us? É, um ou dois. Não, contando. não joguei, porque eu acho que é só videogame, não é? É, não, é só pra console, mas é, ele não é um jogo de escolha também, tem lá os elementos lá dele de terror, mas acho que você ia gostar, porque é, tem historinha, você fica ali meio imersa ali por algumas horas mas é, é legal legal você falar isso porque quando a gente fala de competitivo esses jogos são quase que o oposto né sim esses jogos são tipo é o local que você tá ali só para se divertir mesmo hum. E eu, eu sempre sou chorando nas coisas Nossa eu realmente eu entro no no personagem Life is Strange, Nossa Life is Strange é muito triste, cara. É, é foda. É sensacional. Mas que bom, que bom que você gosta desses jogos, que é uma dá uma oxigenada também no, no... no, que, você... no que você trabalha. que é um... é um videogame que não depende tanto do seu desempenho, né? É uma questão aí de você reservar algumas horas e se divertir. Bibizinho, era mais isso que eu tinha para te perguntar. A entrevista foi tranquila. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Rapaz, aí você me pegou. Como é que você se imagina daqui a cinco anos? Nossa, isso aí, aí complicou. Pera aí. Ah, eu me imagino sendo muito boa no Valorant. Muito, muito boa. Brincadeira. Tem algum, é tem algum jogo que você queria se profissionalizar? Tipo, Dota, LOL, não? Deus é livre, eu sou muito ruim nesse negócio. Sou muito ruim. Você não sabe o quanto eu sou ruim nesse jogo de MORPG. Tem não tem eu sou... problema. Tem problema? Eu sou, pra, eu sou jornalista, eu jogo mal pra caramba. Não, tô bem longe de vocês. Mas pode falar. Olha, eu fiquei um ano jogando LOL quando eu tinha 13 anos. Eu, no máximo que eu cheguei, eu era o Ouro 5. Sendo suporte. Nossa, eu era muito ruim. Mas assim, nunca estudei também para ser boa, mas eu era ruim. É. É, enfim, não, não tem outro jogo, eu acho que daqui a cinco anos eu me imagino com as coisas do Vavá dando certo, assim, tipo, já conquistando, já tendo conquistado um, bastante títulos, com uma carreira, uh, uma carreira similar do que eu fiz no CS, sabe, é isso. O José Antônio te denunciou aqui, ó. A bebezinha é fã do Conor, eu tinha certeza que você era fã do Conor na hora é? que você falou, eu gosto, do eu, eu gosto do Marcos, eu sou mais incendiário, Não, mas eu gosto do Marcos, só que o negócio é que o Conor meu sempre morre, cara, o Conor, ah, é, não posso <risos> dar spoiler, né, deixa quieto. Não, pode falar, jogo velho, pode, o jogo cono... velho. O Conor meu, o detetive cometeu suicídio por conta dele, ah, o meu Conor era o péssimo, ah, entendeu? É, o meu também não era muito bom, mas eu tinha, teve um final que eu fiz no Detroit que era os dois se enfrentam no campo. É legal esse final também. Esse jogo é todo, todo maluco e muito bom. Tem não. os outros também, o, Re... o Heavy Rain é também legal. Te recomendo isso. O final foi rebelião de usando agressividade. Eu me revoltei, matavam muito meus robôs. Aí eu me revoltei. Errado. Mas depois eu joguei de novo. E coloquei um final feliz, que ele, que ele beija a menina que ele gosta. Aí todo mundo gosta dos robôs. <risos> <risos> The, histórias de Detroit Become Human. Bibizinha, obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. É, bom descanso, descansa mesmo, que vocês devem jogar pra caramba. E pode assistir aí os seus gameplays, que você, você vai ficando melhor cada dia mais. Obrigado, viu? Um beijo. Eu, eu que agradeço pelo espaço, beijo. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal do chat. E precisando, tamo aí. Obrigada. É isso aí. Beijos, bom descanso. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos seguindo aqui com a live. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço aqui para o José Antônio de Oliveira. Deixa eu fazer aqui os nossos giro de notícias. Vão curtindo, vão compartilhando, não vou curtindo, não vou compartilhando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem aí, a gente vai falar algumas notícias aqui só para a gente fechar muito bem a nossa live aqui na Rádio Geek. Vamos começar com uma notícia, aqui a gente falou um pouquinho a respeito de pandemia, falar de uma reportagem do jornal britânico Financial Times. Financial Times diz que a indústria de jogos tem queda com arrefecimento, com a diminuição da pandemia do novo coronavírus, mudou o quadro. Companhias de jogos eletrônicos foram atingidas pelo enfraquecimento das vendas em 2022, quando os jogadores retornaram às atividades presenciais com arrefecimento da pandemia. A mudança no cotidiano gerou cortes e gastos, essas informações constam em uma reportagem da Ana Gross no jornal britânico Financial Times. Empresas do setor afirmam que ocorreu uma queda da demanda do último trimestre, desafiando a tese de que games são uma forma de entretenimento, mais à prova de recessão econômica. Essa desaceleração ocorre depois que o setor teve um aumento na demanda e lucros abundantes durante a pandemia do novo coronavírus. Essa expansão momentânea ocorreu durante a época do isolamento social. Gigantes como Sony e Microsoft registraram desaceleração. As companhias registraram quedas nas vendas de seus negócios no setor. No mês passado, a Sony divulgou uma queda de 15% na expansão do PlayStation ano a ano, em, 2000, em agosto de 2022, a NVIDIA de produção de chips relatou uma receita menor no segundo trimestre devido a uma queda no setor de jogos. A receita de games no segundo trimestre caiu 44% em relação ao trimestre anterior e 33% em relação ao ano anterior, para 2,04 bilhões de dólares, 10,5 bilhões de reais. O executivo-chefe da Take-Two Interactive de GTA afirmou investidores que não acredita que o negócio de entretenimento seja prova de recessão ou mesmo necessariamente resistente à recessão. No dia 8, a empresa divulgou as vendas previstas no segundo trimestre e o ano todo que ficaram aquém das estimativas de analistas, fazendo com que o preço de suas ações caísse 5%. Por esse contexto, a informação de Strauss que é o executivo-chefe da Take-Two, Faz sentido e a tradução desse artigo do Financial Times é da do jornal Folha de São Paulo. Vão curtindo vão, compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Temos aqui também uma notícia da Ana Maria Braga. Vamos falar um pouquinho da apresentadora da TV Globo. Muito obrigado a todo mundo aqui que está nos acompanhando. É, vamos falar um pouquinho dessa notícia aqui, que é bastante importante. Ana Maria Braga agora é personalidade da PlayStation no Brasil. Tem mais figuras da Globo representando a marca no Brasil. É, no dia 30 de agosto, a PlayStation divulgou os novos e antigos integrantes que fazem parte da terceira formação do já conhecido time de celebridades e influenciadores que... Representam a marca e seus produtos ao longo de um ano. O time é composto por quatro veteranos e quatro novos integrantes. São entre eles a apresentadora Ana Maria Braga, que já se mostrou fã do universo de jogos eletrônicos em diversas ocasiões e joga desde a década de 80. O ator e cantor Jonathan Azevedo, que é apresentador e já atuou em filmes e novelas de sucesso. O youtuber e humorista Júlio Cocielo, que possui mais de 19 milhões de seguidores. E o influenciador Lucas Rangel com mais de 20 milhões de seguidores. Eles se juntaram a Thiago Leifert, Marcos Mion, Nive Stefan e Bruno Correia, que já integravam o time anteriormente. Para apresentá-los à sua base de fãs, a PlayStation criou um vídeo em que cada um dos antigos membros se passa por recrutador de RH e entrevista um novato para entender qual a relação que os games têm na vida deles. Durante a entrevista, também questionam as razões pelas quais devem integrar o time da Playstation. A ação foi planejada e executada pela agência de marketing e influência de conteúdo social tailors e faz parte de uma nova etapa da campanha que existe desde 2020. Vamos ver a entrevista do Thiago Leifert com a Ana Maria Braga. Foi bem legal, vamos assistir aqui. Que é bem bacana esse vídeo da Playstation. Vamos lá. Tchau. Muito bem, meu nome é Thiago, eu sou do RH da PlayStation. Você já deve saber que o time PlayStation está com quatro vagas abertas. E eu, a Nive, o Mion, o Brunão, a gente está fazendo entrevistas aí para escolher novos integrantes. E eu tenho uma candidata que eu escolhi assim para entrevistar, que eu acho que é perfeita, vocês vão amar. Quem acompanha a carreira dela sabe que ela ama e joga videogame, mas para muita gente será uma surpresa vocês, muitos de vocês, falaram, não é possível, sério, ela, ela, vou mandar uma mensagem aqui pra gente começar a nossa, nossa entrevista, peraí, ela tá online, tá, mandei o invite, vamos lá, bora, obrigado, tá, vai chegar, me arrumar aqui que eu fico um pouco nervoso, Ana, pra gente começar então aqui, sua entrevista de emprego no time Playstation, eu sou o Thiago, sou do RH, qual foi? <risos> Qual foi seu primeiro console? Ai, que medo. PlayStation. Ai, quando lançaram, foi em 1995. Minhas crianças nasceram em 84. Opa, acho que tem uma lentidão aqui do vídeo. 82, 84, já estavam já, já vendo eu ali, olhando, cutucando para ver o que diabo era aquilo que eu estava fazendo. E quais jogos assim, você já curtiu no seu Playstation? Fala aí para gente. Olha, eu já curti alguns especiais. Tem, por exemplo, carro eu gosto muito, né? É... gt 7 Já jogou o Gran Turismo, que saiu agora? Já. já! Nossa! É bom demais. Arrasei no gt 7 Inclusive. Você vai bem? Você vai bem? Eu vou bem, eu vou bem, vou bem. Eu consegui. É, no começo você vai um pouco até chegar naquele negócio de ouro lá para você passar para o outro ganhar um carro novo. Eu estou brincando. É, vai ficando mais difícil. Ainda. Mas você joga na direção ou você joga no controle? Não, eu jogo no carro. Você tem um cockpit? Eu ganhei um cockpit aqui para experimentar, agora eu vou ter que comprar um. Não adiantar um pouquinho a entrevista. Giro muito para quem nunca foi a Nova York ou para quem conhece Nova York né, e quer conhecer melhor, né, tem coisas fantásticas, vocês descobrem uns becos maravilhosos. Tem, tem várias coisas escondidas. Bem legal, sim. bem legal. Tá carregando aí. Procurem na internet, vocês estão assistindo a gente, se vocês quiserem ver alguns easter eggs de Spider-Man, tem várias coisas legais escondidas é ali delícia. na cidade. Ela gosta de Spider-Man, para vocês verem. Vamos lá. Vai tá seguindo. Né? Só se você se sentir voando já é uma coisa espetacular. E agora no seu PlayStation 5, joga o Miles Morales também, que é o Spider-Man, o novo, vale a pena. Coloca isso aqui, ó, pra você ter o som 3D. E, nossa, é... Eu chorei no final, só queria dizer isso. A entrevista de emprego é da Ana Maria Braga, e eu fico falando dos meus jogos aqui, porque a gente se empolga, desculpe. Ah não, hein? mas é legal você, tá... você dar dicas, né? Porque aí a hora que eu tiver aquele tempinho, que eu preciso tanto, eu já tenho uma dica certa, entendeu? Se é sua, então é sem erro. Então, que efeito o videogame tem para você? Você sabe o que acontece? Isso sempre aconteceu comigo, desde o primeiro jogo que eu... Eu jogava até no computador já antes de jogar, tinha uns negócios que eles lançaram lá, que tava apertando o botão. Eu gosto de botão mesmo e de competição. Então, sempre que você tá, é a sensação que eu tenho, né? Toda vez que você tá assim, com muita coisa, você tá muito cansado, você tá com muita coisa na cabeça. Quando eu, eu e aí eu procuro videogame, né? É, quando eu entro né, naquele mundo, né, seja ele qual for que eu escolhi para entrar naquele dia é, eu tenho a sensação de que eu estou em outro lugar os meus problemas todos desaparecem é, não dá tempo de lembrar de nada eu acho que é mais ou menos que nem você e depois de duas horas enfim o tempo que eu tiver e puder né se for de noite se for final de semana que eu posso emendar já amanheci jogando videogame então é, de repente você, quando para né você fala, o que, que era mesmo que eu estava chateada, né? O que, que, que era? E parece que os problemas, é, des, parece uma terapia né? Os, os problemas vão desaparecendo, né? E depois você volta para a sua real aqui, mas volta mais, mais calma, entendeu? Vai lá, para a gente terminar, eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu fazia com muita frequência no domingo à noite. É, agora ah. já não faço mais me aposentei isso aí. Ah. Mas é. Por que que você deve fazer parte do time Playstation? Ah, porque eu adoro Playstation, eu acho, eu acho um, um, um console que me dá oportunidades fantásticas, e porque eu sou maravilhosa, e porque eu... Modesta pra caramba. Essa é a Ana Maria Braga. Eu gosto jogar, e porque eu sou sua amiga, e porque... <risos> É verdade, é você eu tem um posso. padrinho no RH. Eu tenho um padrinho no RH, e porque eu adoro jogar, e ponto. Eu acho que é por isso só, eu acho que mereço, pronto. Fala lá com eles. Pode deixar, vou consultar meus colegas, e a gente entra em contato com qualquer coisa, tá bom? Tá bom, vou aguardar. Isso, é, atende o telefone, tá? A gente liga uma vez só. Ah, sei, tá bom. Somos muito difíceis. Manda, manda um recadinho, tá? Você é meu Pode amigo, deixar. meu, tá? Ana Maria Braga, boa sorte. Obrigada. Beijo. Ana Maria Braga no Time Station. Notícia bacana. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vamos aqui para Silent Hill 2 Remake. Imagens vazam nas redes, segundo o um novo rumor. Se você faz parte da galera que está torcendo por novidades Silent Hill, essa nova leva de rumores provavelmente vai aquecer o seu coração. O jornalista do site Videogame Chronicle afirma ter obtido imagens vazadas do remake de Silent Hill 2, que pode estar sendo feito pela Blueber é, não é de hoje que circulam boatos que a Blueber Team estaria envolvida não, com a marca, já que de fato a Konami estabeleceu uma parceria com eles ainda no meio do ano passado. O próprio CMO do estúdio falou com IGN que eles estavam fazendo dois jogos para a gigantesca japonesa apelidados de Dan Spiral e Black, mas ainda sem maiores informações concretas sobre eles. Aparentemente a Dun Spiral não conseguiu se mostrar comercialmente viável e foi engavetado enquanto o Black teve um fim parecido, ainda que a desenvolvedora tenha sido autorizada a continuar trabalhando nele, mas agora no, na forma de um projeto muito diferente. Será que é isso que o jornalista Andrew Marmo, da VGC, da VGC mostrou em seu tweet? Para atiçar ainda mais as coisas, o insider Dusk Golem, que tem uma reputação de acertar aí alguns rumores, postou no fórum Resetera que as imagens são reais, mas elas agora não estão nem próximas do produto final. Elas são partes de uma demo interna que a Bloober fez ao receber o sinal verde para fazer o jogo. Então, é literalmente é, um conceito sem verba, tendo isso em mente. De tudo que pode ter vazado, isso não representa o jogo final. Então é isso, gente. O Dusk Golem, que inclusive falou aí algumas coisas a respeito de Silent Hill, essa imagem que a gente tem do protagonista olhando a janela. É um rumor que está aí presente, tem só o um finalzinho aqui da notícia. É, ele esclarece que no inverno de 2018 a Konami estava em busca de ideias e essa foi uma das que foram aprovadas. Só vejam isso como realmente é, um teste de conceito sem orçamento que foi feito apenas para vender a ideia. Tem que esperar mais um pouco para confirmar essas informações, mas o lance é esse dessa notícia aqui. Do site Voxel. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Última notícia da noite, que é o State of Decay 3. Estúdio de Gears of War está ajudando a desenvolver um, o jogo. Um dos principais... Estúdios da Microsoft, The Coalition, está trabalhando em uma parceria com a Undead Labs no desenvolvimento de State of Decay 3. A informação que quebra o silêncio das novidades sobre o game veio das palavras de Matt Booty, diretor da Xbox Games Studio, que indicou a produção colaborativa que está indo bem para a sequência do game de sobrevivência, anunciado originalmente para 2020. De acordo com o Executivo, falando ao podcast oficial da Xbox, o time responsável pela franquia game Gears of War compartilhou a experiência com o motor gráfico Unreal Engine 5, que está sendo usado também em State of Decay 3, e também elementos da própria franquia de tiro que devem estar no game de sobrevivência. Mais detalhes sobre os tais sistemas ainda não foram divulgados, mas segundo o é, o Matt Boot que é o, o diretor da Xbox Studios, a ideia é testar e, é, essas ideias e aplicar conceitos que estarão é, no game. Falou lá no podcast. O contato entre a Undead Labs e a RD Coalition faz parte do, do que o Executivo chamou de Cúpulas, parte integrante da estrutura do desenvolvimento do título. A ideia é que o time de desenvolvimento... Reúna com especialistas de outros estúdios ou externos por um ou dois dias para colher experiências e compartilhar tecnologia. Segundo o foram 25 encontros desse tipo no ano passado, focados, por exemplo, em animações, inteligência artificial, interface física e motor gráfico. É nesse último aspecto que a colaboração da Tecola Elite Litium apareceu. Além disso, o executivo aponta que o estúdio responsável por State of Decay 3 se divide entre a produção do novo game e também a atualização do segundo já disponível e, de acordo com ele, alcançou a marca de 11 milhões de jogadores desde o seu lançamento, em maio de 2018. Buti definiu... State of Decay 2 como um game que cresce furtivamente, constituindo uma comunidade ativa e que comemora cada atualização lançada. A indicação, então, pode ser dupla. ao interesse da Microsoft em manter o título funcionando e também o terceiro jogo pode estar distante, já que produtores ainda se encontram em uma etapa de troca de conhecimento e de testes. Então é isso, State of Decay ainda não tem data de lançamento marcada, a expectativa é claro que é um game exclusivo que deve chegar em algum momento aos consoles Xbox S, Series S e X e PC, sendo disponibilizado no lançamento também para a plataforma Xbox Game Pass. E essa é a última notícia da noite de hoje. Muito legal a live hoje, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Queria agradecer realmente a todo mundo que está conosco aqui, Nessas lives do News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos da Rádio Geek. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, galera. Até mais, tchau, tchau.